Tá com dificuldade de vender mais bolões porque a sua região é a região que a renda per capita não é tão boa? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas e alguns macetes de como você consegue superar isso. Vamos lá? E aí, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e fundador da DoraSoft. Muitas vezes eu encontro colegas lotéricos que questionam, puxa vida, eu não consigo vender bolão porque a renda do pessoal da minha região é muito baixa. Para isso, existem algumas alternativas que você pode usar. A primeira delas é utilizar no momento que a pessoa vem para receber o benefício dela ou até mesmo para pagar alguma conta e oferecer como o troco um bolão que você tenha. Por isso, é importante que você tenha um bolão de acordo com a realidade da sua região. Eu não estou dizendo que você tem que vender bolão só com valor baixo. Até porque isso é um grande risco que você corre de minimizar e de diminuir o ticket, ou seja, o valor de venda para cada cliente que vai na sua empresa. Por isso, é muito importante você balizar o valor ideal de bolões e de cotas dentro da sua lotérica. É importante também que, ainda que você tenha bolões de valor baixo, você tenha alguns bolões de valor um pouquinho mais expressivos. E aí você divide a quantidade de cotas desse bolão entre as suas meninas, assim você maximiza a possibilidade de vendas, não deixando nenhum cliente de lado. Uma outra alternativa que você tem para aqueles clientes de renda baixa então, além de você oferecer como troco e também você ter valores adequados à realidade deles, é você deixar claro para eles que ele pode mudar de vida a partir do momento que ele ganha um bolão. Como você já sabe. Dentro da Mega Sena, por exemplo, já se iniciam acertos a partir de quatro dezenas, ou seja, já pode fazer uma quadra. E isso traz uma possibilidade muito grande para ele, porque se você diz para ele, já pensou ganhar, por exemplo, 48 milhões que é quanto a conta Mega Sena está acumulada? Você está levando uma nova possibilidade para ele. E aqui eu vou dizer uma coisa para você: quando tem crise, vende jogo e quando não tem crise, vende jogo também. Porque, se não está em crise, as pessoas têm um pouquinho mais de renda. Se tem crise, as pessoas vão sonhar mais para poder ganhar esse prêmio. E é assim que a gente trabalha: é um diálogo voltado para vendas. É assim que a gente tem que maximizar as possibilidades de venda. Uma outra coisa que eu escuto bastante é as pessoas falarem: Mas a minha região é extremamente pobre, eles não têm condição de comprar um bolão. Ó, se eles podem não ter condição de comprar um bolão. Mas será que eles não têm condição de comprar um joguinho com valor menor? Pois é, essa é uma outra grande tática que você pode ter, deixe jogos de valores pequenos prontos à disposição na vitrine, assim você também pode oferecer como troco ou até mesmo vender para as pessoas que estão indo na sua casa lotérica para poder pagar uma conta. E claro, se ele está indo para poder comprar um bolão, já aproveita e vende um pouquinho mais de jogo, porque às vezes... Depois que ele decidiu pela compra do bolão, qual que é a tática? Você não quer aproveitar e levar esse jogo que eu tenho aqui na mão? Esse jogo aqui é o único, hein? você não vai precisar dividir com ninguém se der prêmio. Olha só, primeiro você vende o bolão, depois que ele acusou que ele vai levar, depois que ele confirmou isso, aí você aproveita e já incrementa a venda de um pequeno jogo que você tem ali disponível. Esses pequenos jogos, de grão em grão, a galinha enche o papo